O shake árabe que havia sido hackeado algumas semanas atrás e perdido quase 20 milhões de reais em skins é assunto novamente aqui no canal. Pra quem não lembra, eu fiz um vídeo aí a respeito do perfil dele, né, que era esse cavalo branco, num pasto bem tranquilo, céu azul. O nome dele era G10, mas antigamente ele era bem conhecido como HFB. E até onde a gente tem conhecimento, esse era o maior colecionador de skins de CSGO do mundo. Ele tinha mais de mil skins no seu inventário, diversas raríssimas, e da noite pro dia o inventário dele apareceu com uma foto de perfil diferente, um nome diferente o perfil dele tava público e o hacker acabou vendendo quase todas as skins, utilizando alguns marketplaces, porém logo depois que algumas skins foram vendidas a Steam decidiu cancelar todas as trades, todas as skins que tinham saído da conta do HFB, voltaram pra conta dele, e depois de uns dias apareceu esse ticket de suporte de uma das pessoas que tinham comprado skins e a Steam respondeu que os itens foram foram removidos da conta porque eles foram recebidos por uma conta que tinha sido comprometida por meio de um ticket de suporte. Ou seja, alguém por meio do suporte da Steam abriu um ticket e conseguiu hackear a conta do HFB, o maior colecionador do mundo. E o time do CSGO então tomou responsabilidade e respondeu esse ticket aí dizendo que todas as trades foram canceladas, revertidas. E os itens tinham sido removidos das contas de todos os compradores. Parem, parem, um sacrifício por skins, caríssimas.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 Os marketplaces de skins CSGO devolveram a grana para todos os compradores. Até então tava tudo certo, porém apareceu uma nova skin do HFB que aparentemente tinha sido duplicada. Depois de muito tempo sem intervir em hacks, em scans, a Steam devolveu um item. Pelo menos um item tinha sido duplicado porque o cara que comprou essa skin foi bem esperto. Ele deixou dentro de uma unidade de armazenamento no seu inventário. E a skin em questão era essa Alp Dragon Lore Souvenir Fact. Com três adesivos raspados E um adesivo original que sobrou ali O HFB, ele era bem conhecido por raspar Adesivos de Alpes Dragon Lore Souvenir Não sei porque ele fazia isso Inclusive ele destruiu a melhor Alpe Dragon Lore Souvenir do Fallen Eu fiz um vídeo a respeito disso no canal Então essa Alpe Dragon Lore Souvenir aqui Estava escondida numa unidade de armazenamento O cara que conseguiu ela foi bem esperto E até então a Steam não tinha deletado Essa Dragon Lore Souvenir Não dá pra ter certeza se essa Alpe foi duplicada mesmo Ou se ainda não tinha sido revertida essa trade, mas eu acredito que ela tinha sido duplicada. E aí, há poucos dias atrás, essa Alp Dragon Lore souvenir apareceu no buff 63, que é o Marketplace da China. É essa mesma que a gente tava vendo no CSGO. E ela foi vendida por 900 mil yuan, o que dá mais ou menos 700 mil reais. Porém, logo depois apareceu uma notícia aqui no Twitter, por meio do Metal Cat, um colecionador da China, que a Dragon Lore foi deletada pela Steam. A gente consegue ver aqui que o colecionador chinês tinha comprado a AWP e, logo depois, o suporte da Steam, removeu a ALP do inventário dele, não tinha nem passado um dia, ou seja, ainda tava em trade lock realmente foi o suporte da Steam que fez isso se a gente checa aqui na database base de skins de CSGO, o histórico esse aqui era o inventário do HFB, 25 dias atrás que foi quando rolou o Scam, ela foi vendida, esse aqui foi o colecionador que comprou a skin e guardou dentro de uma unidade de armazenamento, e foi então que esse outro colecionador aqui comprou a Dragon Lore por meio do Marketplace da China, e se a gente procurar aqui no inventário dele, realmente não tem Dragon Lore Souvenir, foi embora engraçado a gente saber também que o HFB já não tá mais banido, ele tinha sido banido, o inventário dele continua privado, porém ele não está mais com o ban da comunidade, que é o que ele tinha recebido, né, o hacker no caso tinha sido banido, por ter vendido todas as skins aí por meio desse suporte da Steam que ele conseguiu acesso à conta então ao que tudo indica, não vamos ter skins duplicadas por meio desse scan aí, desse erro do suporte do CSGO, as Dragon Lore Souvenirs continuam intactas até o onde eu sei não tem nenhuma duplicada, e eu sinceramente acho que seria um erro terrível da Valve duplicar skins novamente, iria causar muita intriga no cenário de skins de CSGO, já que não foi nem um pouco bom para a imagem do CSGO, quando diversas skins foram duplicadas no passado, e esse erro se repetir novamente agora em 2022, seria horrível. Pô, a respeito dessa Dragon Lore, eu tenho certeza que ela está de novo no inventário do HFB, e que o Marketplace da China também reverteu aí a transação, cancelou a compra, devolvendo o dinheiro Pro comprador, então com certeza ninguém perdeu Nenhum centavo nessa ação, e dessa vez A Steam foi bem rápida, eu não sei Como que eles esqueceram essa skin né Já que as outras mil skins, eles deletaram E tal, mas foi bem provavelmente porque Ela ficou aqui dentro de uma unidade de armazenamento Só que, bom, 20 dias se passaram Agora com certeza a Valve achou um jeito De encontrar as skins também Que estão dentro da unidade de armazenamento Pelo que eu ouvi, o comprador tinha já colocado Na unidade de armazenamento logo que ele comprou E o suporte da Steam tava nem aí, a Valve entrou na unidade de armazenamento desse cara tirou a Dragon seu souvenir de lá Mandou de volta pro Sheik Árabe multimilionário Se não for bilionário, né? Porque, moral Conseguir fazer isso, mano É raro Muita, muita gente reclama Que perdeu a conta Que foi hackeado e tal E não consegue receber os itens de volta Mas a Valve deu atenção A esse caso especial Talvez por medo de ser processada Talvez por medo da fama do CSGO Do mundo das skins diminuir E entrar em colapso depois desse roubo, Sabe lá o que aconteceu Só acho muito suspeito Que por meio de um suporte de ticket da Steam um hacker conseguiu acesso a uma conta com 20 milhões de reais em skins Isso não deveria acontecer em hipótese alguma A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Eu Vou deixar indicados mais vídeos a respeito desse scan Se você perdeu, é nóis A gente se vê lá, falou!